A erupção do vulcão em Tonga, que ocorreu no sul do Pacífico em janeiro deste ano, foi sem dúvida a maior explosão vulcânica dos últimos tempos. Quando o vulcão Hunga Tonga Hunga Apai entrou em erupção em 15 de janeiro de 2022, ele arremessou ondas de choque atmosféricas, estrondos e ondas de tsunami em todo o mundo. Mas ele foi mais longe. Os efeitos do vulcão também atingiram o espaço. Nas horas após a erupção, ventos fortes e correntes elétricas incomuns se formaram na ionosfera, a camada atmosférica Superior Eletrificada da Terra já na fronteira do espaço os registros foram encontrados nos dados das missões ICON, sigla em inglês para explorador da conexão ionosférica da NASA e Swarm, da SA, agência espacial europeia o vulcão criou um dos maiores distúrbios no espaço que vimos na era moderna disse Brian da Universidade de Berkeley nos Estados Unidos isso está nos permitindo testar a conexão mal compreendida entre a atmosfera inferior e o espaço se inscreva no nosso canal e deixa seu like like.